Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem Agora eu estou passando aqui, ó, num afluente do rio Amazonas Que é o rio nada, uma coisa desse tipo aqui que eu não consegui falar, ó, o tupi-guarani Mas olha só, não tem nada, daqui a pouco vocês vão ver o tucunaré passando aqui É um jacaré, um dever né, que é o descovador e a gente está indo lá para o fundo lá ó. Tá vendo? lá para o fundo onde tem uma aldeia indígena dos índios tupi -tchá, -tchá, tchá que eu não sei bem exatamente qual é o nome deles é um passeio de uma hora e cacetada de de barco o barco é é bom tem cervejinha para tomar, tem o camarão que o cara assa aqui na hora. Mas não dá para mostrar porque o pessoal tá tudo ali. Eu tô aqui na, na proa. A proa, para quem não sabe, é a ponta do barco, tá? E onde fica o motor e a popa Então é por isso que é motor de popa e a proa é a frente. O Amazonas é lindo, é fantástico. Pena que vão desmatar tudo, né? mas isso daí não é problema meu, é problema de quem está governando o país. Eu sou apenas um, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas é incrível, cara. Eu nunca pensei que um dia eu fosse navegar pelo afluente de o, do rio Amazonas, de algum rio Amazonas. Aqui eu não sei direito qual que é. Tem os igarapés... Tem bastante caranguejo, tem bastante também prainha, é bem legal. Se você que é de fora do Brasil está vendo esse vídeo, quiser vir conhecer um pouco do Brasil, aqui você vai encontrar de tudo: do Rio Grande do Sul, onde você vai ter um frio extremo, lá em São Joaquim, aí você vai passar pelo estado de Santa Catarina. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Bahia, esqueci da Bahia, é, Pará, Fortaleza, Maranhão, é, que mais? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Goiânia é, e o Amazonas, que é aqui onde eu estou agora nesse momento. Então, venha conhecer o Brasil. E se você que é daqui do Brasil ainda não conhece, ainda não teve essa oportunidade, se puder, né, vá fazer esse passeio porque é realmente muito bom. você conhecer um pouco do seu país, eu tô levando algumas coisinhas ou outras aqui que eu posso levar no avião, né, porque as bagagens são limitadas também. Mas... É eu sei lá, olha aqui. Ó, olha isso! Como é que chama isso aí? Aratu, é o preto. Ah, é o pássaro. Ah, o caranguejo. Ah, tá. Dá uma olhada. ó Tá vendo? É, é, é muito louco, cara. Essa natureza brasileira ela é fabulosa. Não existe mais isso em quase lugar nenhum do mundo. E né, por isso os caras estão de olho no Brasil, querem o Brasil, né? É como dizia o doutor Enéas: eles não querem o bem do Brasil, querem os bens do Brasil. Mas esse aí é um assunto para outro vídeo. Eu sei que isso aqui é muito bonito. Não me arrependo em nada de ter vindo. Tem outro barco ali, ó. Estamos tirando uma corrida. E o pessoal tá aqui se divertindo. Deixa eu pegar um. Olha lá. E tá uma temperatura gostosa também. Agora desligou o barco. Ah, vamos. Ó, oh, aportamos. Aportamos. Já vamos aportar aqui na prainha aqui, de alguma prainha aqui do do rio.. De algum afluente do rio Amazonas. Pessoal, agora a gente parou numa ilha aqui chamada. Ilha das Cobras, você vai entender por quê. Eu tô aqui no afluente do rio Amazonas do, com o Tupanã, da tribo, qual que é a sua tribo mesmo? Tupansi. Da tribo Tupanci, que é uma tribo super pequena aqui do afluente do Amazonas. E ele falou para a gente parar nessa, nessa ilha aqui, que é uma ilha das cobras. A verdade é que eu tô. Pode chamar tu? Pode sim. Toda quarta-feira de lua cheia brota cobra, cobra coral, cascavel, naja nessa ilha aqui. Às vezes sim, às vezes aparece muito aqui essas cobras. E elas brilham no escuro também. Isso. Vamos dar uma olhada lá? Vamos lá. Não tem perigo. Agora não, de não, dia não, não tem tudo perigo. Tudo tranquilo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos amiguinha, aqui na, de onde, ó, eu vou, deixa eu virar a câmera pra você ver, aí, de onde é que ela, ó, só pra vocês verem, pessoal, a gente tá na, na ilha aqui, ó, no meio do nada, tá vendo, ó, é um monte de terra cercado de água por todos os lados, tá vendo, é isso, de onde é que ela sai, então, mostra pra gente, mas é na frente. Mais aqui na frente aqui. Cara, você tem certeza que não tem perigo nenhum ir lá? Aqui é tudo tranquilo. Tudo tranquilo aqui? Então vai você na frente, vai, que eu tenho... Você que conhece o caminho aí, tenho meio que receio de... de... Ah, tem até os formatos das... As raízes é o formato das cobras, né? É, diz a lenda que essas raízes se transformam em cobra uhum. Você já veio aqui à noite alguma vez aí? Não, não Nunca veio? Pessoal mais antigo que fala isso aí Pessoal mais antigo, é. né? Fala que as cobras, essas raízes se transformam tudo na cobra Uau é, Foi uma, uma bruxa, olha lá o caranguejo lá Foi uma bruxa amaldiçoada aqui que Que lançou essa praga aí, é isso? Deixa eu ver se eu consigo. Eu dei um zoom aqui, ó, mas eu não estou conseguindo pegar o caranguejo aqui. Cadê? Como é que chama aquele caranguejo lá? O meu aratu. Aratu. Deixa eu, olha, só que perigo, meu. Eu não tenho coragem de ficar aqui muito tempo, não, porque, inclusive, já está quase anoitecendo. E hoje é quarta-feira, né? Isso. De lua cheia. Vai que daqui a pouco começa a aparecer algumas cobras aqui. E eu não estou afim de encontrar com elas. Você está afim de encontrar com elas? Nem um pouco Nem um pouco? Nem um pouco Ah, legal É isso aí É isso aí, beleza Bom, pessoal Vocês viram que não é piada minha, né? Viram que não é brincadeira minha O Amazonas né, realmente é realmente um negócio muito louco Cheio de surpresa Fora os discos voador, né? Que às vezes passa por aqui também É, é. E aí é que vira cobra Tá aqui No rio tchê tchê, -tchê, -tchê Com a tribo Tupanansi o um caranguejo esmagado aqui com uma cobra que pegou ele. hein? É esse, é o Siri. É. Uau, que doideira! É, deixa eu ver aqui. Ó, aí, ó, o Siri. Ó, esse Siri já era. Já era. Você vai ver que alguma cobra deu uma ferroada nele. Hein? E o tu vai levar agora a gente para outro lugar. É isso, pessoal. Depois eu volto com mais vídeos. Hein? Então pessoal, continua o rio acima Coisa super importante, eu esqueci de falar, vou falar agora É o uso do colete, tá? É obrigatório o uso do colete porque... vocês vão falar na anaconda, aquela cobra gigante até aquele filme, anaconda, né? Então, aqui tem bastante anaconda Já teve casos de aparecerem anacondas pra virar barco Teve um caso de uma anaconda que era tão grande Que ela comeu o barqueiro, cara e aí ela desapareceu com o barqueiro, os turistas não sabiam pilotar o barco, ficou todo mundo perdido vários e vários dias na, nas afluentes, até que apareceu a, a, o resgate da marinha. Depois de dias, já estava todo mundo tipo náufrago, aquele filme, sabe? Mais ou menos isso. E agora a gente está continuando, já estamos quase quatro horas de barco andando aqui, eu tô morrendo de fome, morrendo de sede porque a gente marcou, né, não trouxe nada para comer, achou que ia pescar, etc. Mas não aconteceu nada disso. E... Agora estamos chegando perto de algum lugar, ainda bem que tem outras comunidades, outros pescadores, só para você dar um, um zoom aqui, ó, de como é. Não tem nada, se o barco parar aqui, lascou, Tamo, estamos todo mundo morto. Pelo menos eu acho que não, né. Eu sei nadar, mas como é que eu vou nadar? Vou nadar 4 horas, rio acima. Não tem condições. Então a gente vai... O que acontece aqui? Opa! Tem um bar aqui, cara. Olha só isso. Olha isso, olha isso. Olha lá. Tem um bar. Um bar em alto mar. É no... Alto mar, um bar um bar no rio. Eita, nós. Aí sim, hein. Isso aqui é bom demais. Tem mais gente aqui também. Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Não vou nem desligar, não vou nem desligar. É Vamos ver. Uau, eu não posso descer porque. Indígena. Indígena? Isso aí é um índio, um índio bilade. Mas qual deles? O de... sem camisa. O sem camisa? Não, não. É. Coca-Cola? Ali vendo? Tem certinho. Pronto, -cola? cola Ô, amigão, vem cá. Vem aparecer no vídeo aqui, ó. Eu não do, do imposto de renda, mas não declarei, vai pé na malha, depende da jogada. Não, não. Mas o índio tem que declarar no imposto de renda? Tenho. É mesmo? Mas você tem renda acima de 28 tem, mil? Minhas calças estão tá tudo rendadas, é barata ruas tudo. Mas você é índio de que tribo? Hum? Que tribo? Fu. Fu? Fui. Ele é a do tipo Tu. Nove, né? É todo um 71 aqui, né? Tô vendo, né? Pessoal, aqui onde eu estou, vocês podem ver lá pelo fundo, ó, tá vendo? No, na, naquela, aquelas construções de pedra lá no fundo, lá, que eu não sei o nome, aqui do rio Amazonas. Que é um rio totalmente inexplorado até hoje pela humanidade. Eu sou um dos primeiros humanos a estar pisando aqui nesse solo. É algo... É, esplendoroso, eu não sei nem como explicar pra vocês E o que mais que eu posso falar? É quente pra caramba, eu já percebo, eu tô com camiseta, mas já percebo os efeitos é, nocivos de muita exposição ao sol E também já percebo que eu já tive algumas alucinações Já vi algumas coisas muito loucas, vocês podem ter certeza do que eu tô falando, cara, é doideira mas o que eu posso falar é que o Brasil é simplesmente lindo e eu queria mostrar uma coisa para vocês, está vendo atrás de mim, ó, aqui ó, bem aqui ó, está vendo? A terra, eu estou em dúvida agora se a terra é plana ou se a terra é redonda, porque aqui onde eu estou, eu tenho essas duas impressões, que ela é ao mesmo tempo plana e ao mesmo tempo redonda e ao mesmo tempo circular, então eu não sei bem direito qual é o formato dela, mas é o que menos me importa no momento. O que mais me importa é que eu quero agradecer a você por ter ficado aqui nesse vídeo até agora assistindo, curtindo as maravilhas do Brasil. E dizer para você que eu te amo, que eu estou muito feliz. E muito obrigado. Curta o vídeo aí, porque deu um trabalhão danado para fazer. Eu espero que você tenha a oportunidade de fazer o que eu fiz hoje ou algum dia na sua vida, né? E que tudo dê certo para você, que sua vida seja próspera, que você seja rico, feliz, amoroso, amável. Tenha tudo de bom na sua vida. Que o melhor aconteça para você. Eu amo todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.